Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 de Ótica. Hoje falaremos de espelhos esféricos, tipos de espelho, tipos de imagem e equação de Gauss. Os espelhos esféricos têm um único raio ou centro de curvatura e um eixo ótico principal, sendo o ponto para onde os raios são desviados, chamado foco. Dependendo do tipo de espelho e da distância dos objetos até ele, as imagens refletidas podem variar. Para entendermos melhor, podemos usar uma colher bem polida. Nela, a parte de fora é como um espelho convexo e a parte de dentro, onde vai a sopa, é como um espelho côncavo. A imagem refletida pode ser real, formada pela conjugação dos pontos dos raios refletidos, podendo ser projetada, ou virtual, formada pelo prolongamento dos raios refletidos, sem ser projetada. Se a imagem for real, ela foi produzida por um espelho côncavo e aparecerá invertida, podendo ser maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto, dependendo da distância dele ao espelho. Já se a imagem for virtual, ela aparecerá à direita, sendo menor em espelho convexo e maior em espelho côncavo. Aqui estão alguns exemplos. Note que no primeiro caso, o espelho é convexo, com imagem virtual e menor. Já no segundo e terceiro, o espelho é côncavo e, à medida que aumentamos a distância do objeto ao espelho, a imagem se torna invertida. A relação métrica entre foco, distância da imagem ao espelho e distância do objeto ao espelho é abordada pela equação de Gauss. Ela nos diz que 1 dividido pelo foco é igual a 1 dividido pela distância do objeto ao espelho mais 1 dividido pela distância da imagem ao espelho. Obrigada e até a aula que vem!